Qual o seu desejo? O que você sabe que pode fazer a diferença? O programa Jovens Urbanos 2014 chega ao município da Serra no Espírito Santo e está recrutando jovens de todas as idades para mostrar a jovens de seis escolas estaduais como é que faz. Você, seu grupo, sua empresa, seu coletivo tem uma proposta de oficina para adolescentes de 15 a 20 anos? Cadastre-se no banco de ideias online até o dia 10 de setembro pelo site labimuicc urbanos. As melhores ideias serão apresentadas aos alunos e as escolhidas serão realizadas pelo programa. Arte, comunicação, tecnologia, multimídia, intervenção urbana, hip-hop, meio ambiente, produção cultural. Uma parceria Sempec, Labimui Arte e Cultura Digital, Itaú Social e Secretaria de Estado da Educação.